Fala galera, hoje é dia de recebidos Recebi essa caixa da Supercell Meus amigos, o que será que tem aqui dentro? Quer saber o que chegou aqui? É claro E ver o que eu vou fazer com o que tem aqui dentro? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Temos aqui uma caixa espetacular Que chegou da Supercell, ó Tem aqui, ó, a imagem do Coach Aqui na frente tem a imagem do Bárbaro Tá, ó, a princesa aqui do lado Tem muita, ó Aqui tem a parte do Rei hey Day também Bem louco São os jogos da Supercell, cara E eu não sei o que tem aqui dentro Será que tem algum spoiler? O que será que tá rolando? Vocês vão descobrir comigo o que tem aqui dentro E vamos ver o que vai dar pra fazer Calma uma que acho que vai dar pra fazer uma zoelha legal Bom, vamos ver então o que tem aqui dentro E saber a partir de agora matar essa curiosidade Vamos abrir junto Já separa, já tirei o lacre aqui Que demais Então agora é hora de abrir a caixa E saber o que tem aqui dentro ó. Hum, Hope your name is Victor Aí sim, ó, esperamos que seu nome é Victor Acertou, ah miserável <risos> Supercell já fez ali uma, um spoilerzinho de alguma coisa Calma, calma, calma Supercell, o que, que será que tem aqui dentro, hein? Eu sei e aí a gente vai ver aqui o que tem aqui dentro, mano Eu quero saber, hein Eu quero saber Vamos lá, vamos tirar aqui o lacrezinho da Supercell Pra poder saber o que tem aqui Tiramos o lacre, agora vamos ver o que, que tem aqui Eu vou tirar uma coisa por vez E a gente vai vendo o que, que vai aparecer Primeira coisa que aparece aqui pra gente já Uma sacola, uma sacola Pera aí, ó, tirei esse daqui que é o papel que tava ali Tem uma sacola Hum, ó que legal Quase uma mochila escrito aqui, ó Supercell O miserável é um gênio Top demais, vamos ver o que tem aqui dentro, cara Vamos ver o que tem aqui dentro, hein Ah, que animal, mano Que animal, mano Olha o que tem aqui dentro Um spike, mano Olha que top o que tem aqui dentro E aí, mano vocês sabem que eu já tenho o Spike. Tá ali, ó. O Spikezão tá ali, ó. Então tem dois agora. Vocês querem um Spikezão desse? Eu posso fazer um sorteio se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo agora, mano. Faz melhor, faz melhor. Eu vou tirar uma foto com o Spike. Vou postar no meu Instagram agora. E eu quero ver todo mundo indo lá e comentando. Quero o Spike, Bruno Clash. Vai lá agora, então. O Instagram tá aparecendo aqui em algum lugar. Eu vou tirar essa foto e quero ver todo mundo indo lá agora comentar, beleza? Bom, o Spikezão tá aqui. Top. Spike é, é muito lindo, né, mano? Olha. Imagina ganhar um desse, um Spikezão desse. Muito legal, belo presente, muito obrigado Supercell, eu já tenho um lá, tem o Spike normal, tem o Spike Sakura aqui também e agora ganhei mais um, ele tá até com a roupinha dele olha que louco, mano, animal, hein. Mano veio a gema também, veio a gema do Brawl Stars, é um, meio que um é quase um chaveiro, né? É, ué eu vou tirar uma foto com tudo isso daqui, cara, tudo isso daqui eu vou tirar uma fotinha e vai ser da hora. Nossa que top, mano. Tem aqui também o Showdown, aquela caverninha do Showdown mano, olha que legal, ó. o símbolo do Showdown, mano, muito legal, né top demais, também é pelúcia, também minha a pelúcia, tá aqui, ó Showdownzinho Muito legal, cara Muito legal mesmo Então tem a O Showdown e o Pique Gema O Showdown e a geminha Muito legal Gostei demais, hein Bora ver o que tem mais então, galera Olha que legal, mano Tem aqui, ó Uns... O que seria isso? É tipo um... Adesivos? Será que é adesivos? Ó, é o que tem é isso daqui, ó Ó, vou mostrar pra vocês agora Deixa eu ver se aparece aqui pra vocês Adesivos do Brawl Stars Tá aqui, ó Mas são adesivos de alta qualidade Olha, olha a parte de trás legal, deles mano, que é animal. Muito legal, mano. Muito legal mesmo. Achei top demais, hein? Brawl Stars, Tib Lifes. E, é, e são eles em, cara, em... É, como cara... Cara... Ih, uh, meu Deus. Esse é o tal do Mula. Caricaturas, ó, dá uma olhada, olha o Bo que diferente É tipo ele menininho, tipo molequinho, tá ligado? Cara, são versões diferentes deles Muito legal, muito legal mesmo Esse aqui eu também tenho um e eu posso fazer também o um sorteio Então vou postar lá quem aí quer ganhar um desse daqui, hein Um pacotinho de adesivos com o Brawl Stars aí modificado Caricaturas do Brawl Stars dos personagens Muito legal, hein, muito legal mesmo, hein Que da hora, mano, que da... Nossa... Olha o que eu ganhei, mano Olha o que eu ganhei Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar aqui Tirei esse daqui <risos> Olha que legal, mano É um estojo Um estojo do Brawl Stars Ó, é em alto relevo aqui também, ó Dá pra vocês verem também que aqui é alto relevo Aqui tem um branquinho mais bonitão também A parte de trás tá aqui, ó A parte de trás tá aqui da Supercell O adesivo de original, de oficial, de autêntico, né Cara, muito legal Olha, bonitão, mano é de. é de ferro, ó. O ah, que, que tem aqui dentro? Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos abrir aqui juntos. Vamos abrir aqui juntos. Uau, nossa, olha que louco Não é adesivo, galera, não é adesivo É nele mesmo, ó, no estojo Imagina você ir pra escola com o estojo do Brawl Stars Ninguém tem um estojo desse, mano É incrível, nossa, que bonito isso aqui, cara Ó, tem o logo do Brawl Stars também dentro aqui Olha que lindo E aqui a gente vai tirar isso daqui pra ver o que tem O que, que tem aqui dentro não sei. Uau, mano Ó, ele vem em alto relevo, por quê? Olha o que eu recebi, que mano Olha o que eu recebi, mano Olha que animal Realmente muito bonito, cara E é de ferro, cara, é de ferro Isso daqui é de ferro, são pins de ferro, cara É, viu? Que lindo, cara, que lindo Dá pra você deixar em algum lugar também pra, tipo, é, Deixar decorando algum lugar também Mas olha que lindo que é esse estojo que veio com os pins, ó Aqui, ó, edição limitada do, de coleção... É, edição limitada Pin Collections Da hora demais, mano, da hora demais Cara, que lindo isso daqui, mano Que lindo, lindo, lindo, lindo Meu Deus do céu, maravilhoso De ferro, mano, de ferro Cheia! Tem o Brock, tem o Barley, tem o Coach, Tem a Nita e tem o Bull, mano Animal, mano E essa parte aqui também, mano, meu Deus, que é, encaixa aqui, ó De acordo com o personagem, trava E olha lá que lindo que fica aqui, ó Maravilhoso, né? Esse é o estojo do Brawl Stars que, Nossa, quase caiu Que eu ganhei, muito legal, muito top, mano Muito top, hein? Ó, acho que é isso, hein? Zeramos a caixa, zeramos a caixa da Supercell Caixa surpresa, tá aqui Vou botar tudo aqui dentro, menos um Porque é o seguinte, galera, é o seguinte A gente ganhou o Spike, não ganhou? Não Tem o Spike Spikezão, né? Mais um spike pra gente, pra coleção Tem aqui, tem ali, tá doideira Vamos fazer o seguinte então, vamos jogar de spike Agora, aqui, então, partiu Vamos lá então, chegou a hora de jogar Estamos no pique gema Com o meu mano, spike Bora lá então, mano, antes que os caras me xingam Aqui, mano, vou mandar aqui o emote Do spikezão, já vou pra lá pra dentro Vou pra treta, já, já vou pra treta Vou colocar ali pressão pra ninguém pegar ali As duas gemas, já peguei as duas gemas Não quer nem saber, mano Ui. Vamos bater ali, vamos bater ali Opa, dando dano ali de leve, tentando ali jogar o dano, opa, boa, ai mano, escapou, escapou, opa Ah, é, é, morri, mano, caí, acabei caindo, acabei caindo, calma que vai dar bom, mano, vamos lá, vamos lá, eu confio Eu também Vamos ver, vamos ver, opa, opa Peguei ali, peguei ali Nossa, travei, vai mano, vai estrelinha, vai estrelinha, aê mano Felicidade Boa, boa, ajudei aí o estrelinha a pegar ai, mas já morreu, meu do céu Aquele Daryl tá acabando com a gente, mano. Vamos lá, vamos tentar acabar ali com ele. Boa, boa. Ai, morri também, mas tá bom. Matei, morri ali. Beleza, vamos ajudar, vamos subir, mano, que a gente precisa chegar junto, hein. Vou usar também o acessório, né? Vai dar uma boa, uma ajuda. Boa, boa, boa, boa, boa. Vamos, vamos, vamos, vamo, vamo. Boa, mano. Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Beleza, beleza. Peguei, peguei. Peguei. Boa, boa, peguei, peguei. Boa, mano. Salvei, salvei, salvei, salvei. Opa, opa. Boa, boa, boa, nossa, moleque Moleque, eu muito agora Usei meu acessório também, foi bom demais, hein Já soltou ali meu, meu super Já vamos lhe dar, dar o dano pra poder acabar com ele também GG, moleque Ganhamos usando o nosso spawn que mano, ele podia ter ficado aqui, né, durante a partida, não dá, né, como é que vai ficar, pelo amor de Deus É, tá bom Bom, galera, vamos tentar jogar mais uma partida, então, partiu Bora lá, então, agora vamos no combate duplo Eu tô com meu mano, Gabriel, que tá sempre nas lives comigo O nick dele é bot1, mano, mas não é nada de bot, viu, o cara manda demais, hein céu é o bichão mesmo, hein, doido Então, bora lá, vamos ver se a gente consegue aqui se dar bem Estamos no combate duplo, mano Combate duplo, tomara que ele esteja bem lá embaixo, se segurando e eu já tô descendo, tô descendo aí Vamos vamos que vamos, vamos ajudar o mano Tentar pegar ali, tá, tá safe Então agora vamos tentar pegar ali aquela caixa Peguei a caixa, peguei a caixa Vamos lá, vamos lá, boa, pegamos Pegamos ali, pegamos ali, pegamos ali Boa, boa, mano Muito bem, mano, muito bem Mandou demais, mano Tentar aí conseguir, pegamos a, eliminamos uma dupla já Agora tentar pegar ali, vantagem Conseguir pegar o máximo possível ali Pra poder se dar bem, hein Boa, boa, boa, já jogamos ali agora é a hora de fechar o jogo. Nossa, mano. Meu amigo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Aí, peguei mais um, peguei mais um, peguei mais um. Bora. Boa, mano. Eliminou. então só tem mais dois, hein. Vamos deixar ali afastado, vamos deixar afastado ali. Bora, bora. Bora. Boa. Dando, dando ali de leve. Boa. Afastando ali aquele, aquele mano. Ai, meu Deus. Ai, quase, quase, quase, quase, quase caí, quase. quase caí, quase caí, quase, quase, quase caí. Nossa, mas o cara também quase caiu ali também, hein? Eu vi, eu vi, boa Ai, eu tô meio longe, tomei meio longe tomei meio longe, tem que se, se segurar aqui, senão pode dar ruim Hum, agora vou ter que voltar, vou ter que voltar ali Nossa, nossa, nossa Vamos, vamos, vamos Nossa, mano, teve que escapar Vamos segurar, vamos segurar, vamos ver o que vai dar pra fazer Vamos ver o que vai dar pra fazer Boa, boa Boa, matei, matei, matei, matei, boa Boa, mandamos muito, hein Mandamos muito, hein, vamos lá, vamos pressionar, vamos pressionar Bora pressionar, bora pressionar! Bora, bora, bora, bora! Boa, mano! Boa, Gabriel, mandamos muito, jogamos demais com o um Spikezão. No showdown de prima, muito top, hein, muito top mesmo Top demais, eu gostei Esse foi aí nosso momento jogando com o nosso queridíssimo Spike, mano Olha que top, hein Valeu, Gabriel, valeu pela moral aí, tamo junto, Gabrielzão O famoso bote, é isso, mano, deu bom demais, mano Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Não esqueça, mano, tô postando lá agora no Instagram essa foto Quero ver quem vai tá lá pra curtir e comentar, hein, beleza? Então é isso, manos Tamo junto, é nóis, falhou e fui!